Olha só, minha grilhinha deu aquele talentozinho nela. Deu uma limpezazinha de leve aqui. Né, velho? Tem que cuidar, né? Só porque tá feia assim que a gente não pode cuidar, né, velho? Tem a carenagem, o bichinho é feio, viu?